Aparelho pra quê, né? Porque sumiu o aparelho. Não deu em nada! Ah. Mas tá bom, mas tá bom, valeu a intenção. Sai atrás daquela parede maravilhosa que tá ali. Atrás! Chega já! Baixa. Bom, a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre as nossas metas. Para esse lindo ano que está começando hoje Um ótimo ano Também para deixar registrado e para no final do ano a gente sentar e chorar, entendeu? Que a gente não <risos> consiga fazer, cumprir a meta Nunca dá de nada, ano passado foi a mesma coisa Não tem a meta não, mas não deu certo É, porque a pessoa também tem como saber, né? Às vezes dá, às vezes, não dá, fica na cara É que dá, dá, não dá, não dá, não dá <risos> Então vamos começar como 2015 para mim foi o um ano que eu estabeleci uma meta de quantos livros? 36 livros e li quantos livros? Eu li 20 e poucos livros. 21? Poucos, muito <risos> pouco mesmo. <risos> Menos de 25. Então, pra 2016, eu reduzi essa meta pra 30 livros. E se as coisas estiverem dando certo, a gente vai tá aumentando progressivamente. Dobra a meta. É. <risos> no meu caso, minha meta era 36 vídeos. Hum. No, meu... <risos> no meu caso eram 36 livros. Eu li 34, eu acho. Só que assim, eu não tô feliz por não ter batido <risos> Ano passado eu li tipo uns 10 a mais da minha meta Mas esse ano eu passei dois meses viajando E viagem pra mim é sinônimo de não leitura Tipo, eu não vou iludir mais, entendeu? Eu não lego na viagem, então... Tranquilo Dois meses já produziu muita coisa, né? Ou seja, tô tentando, ó, pensar assim pra ver se eu fico mais malagrinha, mas deu certo. Então, pra esse ano, eu vou fechar nos 45 livros. Oh. Eu acho que eu vou ficar nessa meta aí por algum tempo. Não sei se vai rolar não, né, mas... O melhor tem que dar pra mais. Mas a meta mesmo pra mim é 45. Eu percebi que eu tenho bastante alguns clássicos não lidos. Então, em 2016, eu pretendo ler mais livros clássicos, sejam eles nacionais ou internacionais clássicos de todos os tempos, ou clássicos contemporâneos, pra ver se... né? Pra ver, porque não tem cabimento. Minha a desse ano vão ser livros que foram dados de presente, estão há muito tempo, tá minha estante, ou livros que eu comprei há muito tempo. Eles já estavam na minha meta de 2015, mas eu fiz o favor de substituí-los ao longo do ano. <risos> Aquela burlou a própria meta. Mas, esse ano, acho que vai tentar. Vamos tentar, o negócio é não desistir, essa <risos> Nossa, é a análise tá, tá ali, ó. Como dois exemplos, ainda pra piorar a minha autocobrança, né, eu pretendo ler Memórias de uma Gueixa, que vocês já viram nos últimos vídeos de ano passado. Eu pretendo ler através de espelho, entre outros que foram presentes que eu ainda não li. Como eu tenho muitos livros não lidos na estante, e muitos deles são livros enormes, ou livros de séries, Inclusive livros que já mostramos aqui Esse ano eu pretendo pelo menos começar a ler algumas dessas séries Como Narnia e Star Wars Outras trilogias que eu tenho e pretendo começar a ler são A Trilogia da Fundação, que eu tenho um box com os três primeiros livros E a Trilogia O Século, de Ken Follett Eu tenho só a primeira edição, o Queda de Gigantes mas pretendo comprar e ler os outros. A gente também pretende terminar Maze Runner. A gente só leu os dois primeiros livros. E vamos ver se esse ano sai o resto. Vamos ver. pretendo terminar. Ou ler o próximo livro. Não sei. Tô em dúvida ainda. Além de Maze Runner, outras séries que eu quero terminar esse ano, que eu já tenho na minha estante. E só falta um livro, eu acho, pra terminar. São. A série do Tigre com A Promessa do Tigre, que é só um conto que se passa antes da história original. Golias, o terceiro livro da trilogia Leviatã. A Vingança de Maradaya, o terceiro livro também da trilogia Maradaya. E Ordem, o segundo livro da trilogia Silo, já que o terceiro, Dust, ainda não foi lançado em português. Outra coisa que a gente pretende fazer este ano é acompanhar o calendário do nosso maravilhoso Peter Martins. <risos> E a gente, pra ter, a gente já decidiu o nosso primeiro livro do mês No caso, tem alguns desafios, um por mês E aí, conta só a gente imprimir mas... É, enquanto o calendário tá na, na mente, né? É, mas vai, vai dar certo, vai dar certo. Outra das minhas metas pra 2016, que tá um pouco ligada à primeira meta, é ler os livros que eu deixei de ler em 2015 e estavam na meta do ano passado. De 10 a 15 livros, se eu não me engano. Mas eu quero ler porque são os livros que estão há mais tempo na minha estante e eu quero que esses livros... Quero ler os livros antigos! Então, ler os livros que não foram lidos no ano passado e estavam na meta também é uma prioridade esse ano. A gente também pretende ler mais livros nacionais. Possivelmente locais também, mas a prioridade são nacionais pra conhecer a literatura daqui porque tem muita coisa boa e a gente pretende ler mais e ajudar a divulgar também, né? Que a galera tá caprichando. Tá mesmo. <risos> e além disso, a gente também quer ler livros um pouco mais desconhecidos, livros que não são tão comuns de a gente ver no BookTube nem as pessoas lendo em geral. Alguma coisa que saia mais do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto. Por último, vamos falar sobre compra. Yeah! <risos> Ou não, no caso, né? É, no meu caso, eu não pretendo comprar. Comprar livros e ou vamos lá, ressalva aqui. Ano passado eu fiz a meta de só comprar um livro depois de ler três. Esse ano eu estou aumentando para cinco livros. Eu só posso comprar um livro quando eu ler cinco. Detalhe: asterisco, né? Porque publicitária adora asterisco. Vamos lá. Bienal. Eu não. Bienal não responde por mim. Não é, tá? Ela tá muito longe. Lá em agosto, setembro, eu vou decidir o que eu fazer na minha vida, mas até lá eu pretendo e eu tô bem tranquilo com emoções, de verdade. Eu não tô à louca das compras, eu tô meio que focando no que eu já tenho, de verdade. Eu não, não tô querendo gastar mais nem acumular mais coisas, eu tô meio numa fase... Desapego, Desapego né? Desapego. Né? Vamos lá, desapegando. <risos> já eu, não vou botar uma meta assim de 5 leituras, mas coloquei de três 3. Na verdade eu escrevi entre parênteses 2, no caso duas leituras pra poder comprar um livro, porque eu queria não comprar muito, mas eu... Eu passo na livraria e eu compro, rapaz. Eu não consigo. Mas vamos lá, que isso não vai dar certo e a gente vai comprar menos. Fora a Bienal, claro, como o Carol disse. A Bienal tá livre. Tá liberado, já tô juntando dinheiro a partir de agora, inclusive, porque vai ser Ai, bom. vai mais um book rock Meu Deus do céu. Vai ser as malas assim, ó. Aquele carrinho de Bruna. Foi a melhor ideia, é. O melhor carrinho. O carrinho a gente precisava. tava levando um sujo na sacola, já pensou horrível. Foi horrível. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram alguns desses livros deixa aqui embaixo pra gente saber, dá alguma dica já. Inclusive, a gente também queria usar esse vídeo pra pedir sugestões pra vocês. Pois vocês é. Acham? A gente já tá com algumas, que o pessoal tava já dando desde o ano passado. E se vocês quiserem dar sugestões de novas coisas que a gente pode fazer aqui, o que vocês acham, novos livros que a gente possa ler, deixa aqui que a gente tá sempre de olho. Começando o ano agora, assim ó, pé direito. Vamos lá. Então que todo mundo possa ter um ano novo repleto de boas leituras, cheio de coisas boas, paz, saúde, realizações e Curta o nosso vídeo se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Também siga a gente em todas as redes sociais pra acompanhar o que é que tá rolando por aqui Valeu! Valeu! Eu fiz deu um aqui na minha cabeça Tá uh! Já vai tá.